Confiante eu estou em relação à minha recuperação, a tudo que eu estou fazendo hoje, mas eu estou pensando ainda no dia após dia para chegar no, no dia decisivo e falar, não, eu passei por tudo, então eu estou bem hoje. Então dá, dá para fazer tudo que eu tenho me comprometido nos últimos seis anos aqui. Ele está fazendo exames aí é, a cada duas semanas para acompanhar a evolução. E nessas últimas duas semanas a gente tinha apertado um pouco mais o treinamento, né? E ele sentiu umas dores de cabeça e a gente fica, será que eu estou apertando demais? Será que ele está piorando?